E aí pessoal, tranquilo? Estou aqui de novo trazendo mais uma aula para vocês e trazendo novidades também, pessoal. É, a partir dessa aula, né? Estava aqui no final de semana conhecendo a nova ferramenta chamada Discord, tá? Onde eu vou compartilhar com vocês é, materiais, tá? Novidades sobre os diversos concursos. Eu vou até compartilhar aqui minha tela com vocês olha só a tela é essa aqui ó pessoal onde a gente é nesse vocês podem utilizar eles no celular tá é o discord tá eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo onde aqui a gente vai compartilhar diversos materiais tá pessoal pessoal que joga aí é, games né é, conhece deve conhecer essa plataforma aqui vou compartilhar aqui ó materiais com vocês tá aqui vocês podem deixar as suas sugestões tem, não tem muitos alunos aqui ainda, porque eu iniciei agora no final de semana, tá ok? Então, aqui ó, o pessoal de cálculo, quer é estudar cálculo, aqui a gente vai compartilhar diversos materiais e ideias também, né? Conhecimento todo mundo. Quem vai fazer Enem, vestibulares, vai ter um espaço aqui pro pessoal também, tá pessoal? Então vai ter um espaço para quem vai fazer AES, a, ESA, a SPCX, né? A parte militar, concursos militares, é, EPCA, é, nossa especialista de aeronáutica. A pessoa da Marinha também quer fazer aí o Colégio Naval, a Escola de Aprendiz marinheiro, o Cruzeiro Naval, tá? E a gente pode ir adicionando outras regiões aqui, de acordo com as sugestões que vocês trouxerem, tá, pessoal? Então vai ser um espaço muito rico, bem interessante e espero vocês aqui neste espaço, tá bom? Então, é, na aula de hoje a gente vai falar sobre o módulo de um número complexo, tá bom, pessoal? E também a interpretação geométrica da adição, subtração e da multiplicação, tá pessoal? Eu não vou trazer aqui a multiplicação é... quando os números complexos não são imaginários puros, tá? Porque a gente precisa em primeiro entender a... a forma trigonométrica ou polar dos números complexos, mas a multiplicação por um número real e pela unidade imaginária faz muito sentido quando estudamos, por exemplo, as potências dos números complexos. Então é por isso que eu achei interessante trazer essa aula aqui para vocês, tá? A gente ter essa ideia geométrica dos números complexos. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem. Depois da vinheta, mais uma aulinha. Fique aí comigo. Bom, pessoal, olha só, interessante, tá? A gente saber primeiro a ideia de módulo, que é o módulo de um número é, complexo. Galera, o módulo de um número complexo nada mais é que a distância é, dele, tá? Desse número. Lembra? Pode. É interessante a gente lembrar que esse número complexo ele é, é um ponto. Tá? lembra que a gente viu essa definição né? bem, bem interessante na aula anterior e ele é um ponto onde tem a parte real e a parte imaginária então, por exemplo, 2 mais 3i, nada mais é que 2 na parte real com 3i na parte imaginária se a gente quisesse, aqui, é interessante fazer essa, essa interpretação é, através de um vetor vou pegar aqui ó, um vetor ele inicia aqui na origem do plano complexo e vai até o ponto referente ao nosso número complexo. Então, aqui estaria um vetor, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem a parte real e aqui a gente tem a parte imaginária deste número. E é interessante a gente ter essa ideia porque, olha só, é, o que seria o módulo? O módulo nada mais é que a distância, ele é um número real, e marca exatamente a distância entre a origem e o nosso número complexo. O número ele está aqui, ó, pessoal, tá? Então, essa distância forma exatamente o que a gente chama de módulo, né? O valor absoluto do número complexo. Se a gente for aqui aplicar o Teorema de Pitágoras, já que a gente tem um triângulo retângulo aqui, pessoal, ficaria fácil de entender que o módulo de Z, ó, vou escrever aqui, ó, o módulo de Z nada mais é que a raiz quadrada da parte real, né? Vou generalizar aqui, ó. A parte real a gente vai chamar de a e a parte é, imaginária eu vou chamar aqui de b, então b vezes i. Então aqui sendo b, aqui sendo a, olha só que interessante. O módulo ele nada mais ele vai ser, né, a ao quadrado mais b ao quadrado. O módulo é exatamente esse, é, essa distância aqui, ó, que vai da origem até o nosso número complexo, tá? Então essa distância aqui Aplicando o teorema de Pitágoras, pessoal, o meio troncho aqui o nosso triângulo, tá? Então, deu pra entender que isso aqui é o nosso triângulo, é o triângulo retângulo. Né? Isso aqui, essa altura aqui é 3. Então, ó, vamos usar aqui o 3, a parte imaginária. E essa distância aqui é igual a 2. Então, aplicando Pitágoras, essa distância que a gente chamou aí, generalizando, né? É, a gente chamou de B e essa distância aqui que a gente chamou de A. Então, qualquer número complexo a gente pode encontrar, ó, então, se a gente fosse aplicar aqui, né, Z, ó, o módulo de Z, essa distância ao quadrado, é igual ao quadrado de A, olha só, a soma dos quadrados dos catetos, né, A mais B ao quadrado, então isso aqui nada mais é que o módulo de Z, nada mais é que a raiz quadrada de A ao quadrado, mas B ao quadrado, fica fácil de entender o nosso módulo com essa demonstração aqui, certo pessoal? E o que seria o conjugado no nosso plano complexo? Olha só, é interessante, eu acabei complementando, já que a gente viu o conjugado na aula passada e não interpretamos ele geometricamente. Quem é o conjugado, por exemplo, pessoal, de 2 mais 3i? A gente viu na aula passada que o conjugado, olha só, o conjugado de z, nada mais é que 2, a, a parte real, ela permanece, não é isso? Menos, é, no caso aqui, um, encontrando o simétrico da parte imaginária, Quem é o um simétrico de 3i, de mais 3i, vai ser menos 3i. Ah, o simétrico aqui, no caso, melhor, o conjugado deste número seria exatamente o próprio número é, de onde veio o seu conjugado. Né? Então, 2 mais 3i. A gente só inverte o sinal da parte imaginária. E se a gente for ver ele no plano complexo, observe que a parte real ela continua a mesma, a parte imaginária é que a gente vai mexer aqui, pessoal, que a gente vai ficar ligado, né? A parte imaginária aqui seria menos 3i. Então, o nosso número, ele estaria mais ou menos aqui, ó, tá? Então, o nosso vetor, se a gente for olhar... O vetor, ele estaria já direcionado para essa partezinha aqui, tá, ah, pessoal? Então, é interessante a gente enxergar geometricamente o conjugado de um número complexo, tá? Vocês estão vendo que a parte real, ela continua a mesma, tá? E é totalmente diferente do oposto do número complexo. É por isso que eu achei interessante trazer aqui para vocês. O oposto desse número aqui, ó, o oposto, a gente coloca o menos aqui na frente, ó, o oposto dele, pessoal, seria, aí sim, ó, a parte real, a gente troca o sinal. E a parte imaginária, a gente também troca o sinal. E menos 2, menos 3 i ó, ele não estaria aqui, ó. Ele estaria exatamente, eu vou até mudar a cor aqui, ó. O simétrico dele, que é esse aqui, pessoal, ele estaria exatamente aqui. Então, se vocês é, forem analisar, o conjugado é totalmente diferente do oposto de um número complexo, tá? Então, é bom a gente até enxergar geometricamente para ver essa diferença. Então, por isso que eu fiz questão de trazer aqui para vocês. Tranquilo, pessoal. Bem simples aqui, né? A ideia de número de módulo e a interpretação geométrica do conjugado. Agora, a gente vai ver a interpretação da adição e da subtração. Fica aí. Bom, para ficar claro aqui, pessoal, a interpretação, eu trouxe aqui para vocês o seguinte, ó. Aqui, em azul, estaria o nosso é, número complexo W. E em preto, tá? em preto, aqui, estaria o nosso número complexo Z. Então, aqui estaria Z e aqui estaria o nosso W. Pessoal, é, eu já coloquei aqui, eu vou até apagar ele, só para a gente ter uma ideia. O vetor soma, quando a gente soma Z, um w tá é ele o vetor soma ele é exatamente uma das diagonais do paralelogramo que a gente forma pegando um vetor equipotente tá equipolente desculpa é desse daqui ó de um dos vetores quem é o um vetor equipolente de é, no caso w ali ó vai ser exatamente essa parte pontilhada que a gente está tendo aqui ó e o nosso vetor equipolente de z ele estaria exatamente aqui quando a gente junta todos esses vetores a gente forma um paralelogramo então, o vetor soma é exatamente uma das diagonais desse paralelograma. Olha só que interessante. Vou colocar aqui de novo ele. Ó. Então, esse aqui seria o nosso vetor soma. Se a gente for somar, por exemplo, Z. Então, aqui a gente tem ó, 1 mais 2i. E somar com W, que é 2 mais i. Observe que 1 mais 2, ou seja, somando a parte real com a parte real, a gente teria 2. E 2i mais i, a gente teria aqui, pessoal, 3i, né? Então a gente tem aqui o 3i, tá? O 3 mais 3i. Na verdade, 1 mais 2 é 3. Né? Acabei colocando 2 aqui. 1 mais 2 é igual a 3. Então a gente tem o 3 mais 3i. Então forma uma das diagonais. A subtração é até interessante a gente enxergar também. Seria exatamente a outra diagonal. O vetor equipolente da outra diagonal. Olha só que interessante. Então a gente tem aqui, ó, um vetor. Tá? Nesta direção aqui Que seria formava aí, é, que ele forma na realidade O, o outro é, A outra diagonal Pessoal, esse vetor aqui ó, Ele estaria, se você for subtrair por exemplo O Z do W Z menos W Eu vou colocar aqui ó, Z menos W tá? Isso aqui nada mais é que 1 menos 2 Que é menos 1 E 2I menos I é igual a i positivo, então vai ficar mais i, então ele estaria aqui, ó, pessoal, menos um, mais i, o I estaria aqui, ó. então ele estaria, se você conseguir enxergar aí, ó, menos um, menos i, não é isso, mais i, na realidade, ele estaria exatamente aqui, pessoal, então se a gente fosse formar aqui um outro vetor, perceba que esse vetor, não sei se a gente consegue enxergar, ele tem o mesmo tamanho, tá? o vetor equipolente, quando ele tem o mesmo, a mesma direção, o mesmo sentido, e também, pessoal, o mesmo módulo, o mesmo tamanho, tá? Então, observe que esse vetorzinho aqui, ó ele é exatamente esse vetor aqui, tá? A outra diagonal, um vetor equipolente desse aqui, que forma a outra diagonal do nosso é, vetor da subtração entre os dois vetores ali, Z e W, tá? Ficou claro aí? Eu acho que é interessante a gente enxergar essa fazer essa interpretação aí porque pode ser cobrado para você e às vezes a gente precisa fazer cálculo nenhum apenas olhando ali o nosso plano complexo tá bom pessoal então fica aí que agora a gente vai fazer uma mais uma interpretação para finalizar aqui é, a nossa aula tá, ok fica aí não foge bom o que que eu gostaria de compartilhar com vocês também aqui para finalizar a nossa aula pessoal seria essa interpretação aqui ó quando a gente tem é, eu peguei o vetor Z coloquei ele aqui ó na nossa, no nosso plano complexo, onde tem a parte imaginária e a parte real, né? Isso, o eixo real e o eixo imaginário. E aqui eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a interpretação geométrica multiplicando esse número complexo por um número real. Por exemplo, se eu fosse multiplicar ali Z por 2, ó, pegar o 2 e multiplicar por Z. Pessoal, isso aqui vai ser, nada mais nada menos que 2 mais 4i, né? Então, a gente teria aqui ó, 2 mais 4i. O 2 mais 4i, ele estaria aqui, a parte real 2, então vou colocar aqui 2 E a parte imaginária 4i, então a gente estaria mais ou menos aqui em cima Ela tá meio apertada aqui, mas deu para entender, né? Então o 2 mais 4i estaria aqui, ó Veja que ele está exatamente na mesma direção, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um outro vetor Ele estaria na mesma direção do vetor original ali, do vetor z, tá? Então aqui, ó, estaria o nosso vetor z mais 2i, né? Interpretação interessante da gente fazer ah, pessoal, observe que a gente apenas duplicou o módulo desse vetor. Isso é interessante a gente chegar, né? A gente duplicou é, o módulo do vetor. Agora, se eu pego a unidade imaginária, veja só que interessante. Eu vou até apagar esse, esse vetor aqui. Eu vou pegar agora a unidade imaginária. Que unidade imaginária, pessoal? A unidade imaginária nada mais é que o nosso conhecido i. Não é isso. Eu vou pegar a unidade imaginária e multiplicar por esse vetor. Então, eu vou fazer a primeira multiplicação. Coloca aqui a primeira multiplicação. Se você pegar i e multiplicar por z, ó, então a gente teria aqui i, e aqui ó, 2i vezes i é 2 i e i quadrado é menos 1, não é? Então, menos 1 vezes 2 eu queria menos 2. Então a parte real é menos 2. Menos 2 mais i, tá, pessoal? Então, isso aqui nada mais é que o z, que é o nosso vetor ali, multiplicado por i. Olha só onde ele vai parar. E é interessante a gente enxergar isso. Ó. Eu tenho aqui o nosso menos 2 que ele estaria aqui ó parte real menos 2 e a parte imaginária ele estaria aqui ó que é o nosso i eu vou colocar o i aqui ó então o nosso número ele estaria aqui ó se a gente for colocar aqui um vetor olha só que interessante tá não sei se a gente está enxergando não sei se vai ficar muito claro aqui pessoal se eu tivesse aqui utilizando o geogebra ficaria até mais fácil de identificar tá mas eu acho que aqui a gente já consegue enxergar ó. a gente forma exatamente ele, ele anda ali, ao 90 graus, tá? O resultado dessa operação, nada mais é que um vetor que anda, anda ali 90 graus. É o que tá acontecendo aqui, ó. Isso aqui na primeira aula... É, quando a gente aplicou ali, quando eu mostrei para vocês o, o plano que o Argan, a ideia que o Argan tinha trazido para a gente, a gente viu bem a ideia dele, né? Quando a gente multiplica por I, o nosso vetor ele vai é, mudando, né? ele vai andando 90 graus. O resultado seria exatamente essa... É, a gente começa a andar, a enxergar essa... É essa caminhada do vetor ali em 90 graus, tá? Se você pegar o um novo vetor, que é menos 2 mais i, vou pegar a segunda situação aqui, ó. Eu vou pegar o menos 2 mais i, que é o z vezes i, e multiplicar por i de novo. Então, multiplicando por isso aqui, pessoal, a gente vai ficar com menos 2i. Então, a parte imaginária ficaria com menos 2i. E i com i ficaria i ao quadrado, que é menos 1, né? Então eu teria aqui, ó, menos 1, ok? O que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse número aqui, ó, menos 2 mais i, e estou multiplicando por i de novo. Estou pegando esse vetor e multiplicando por i. Então a gente ficaria com menos 2i mais i ao quadrado, que é menos 1. Eu só organizei aqui, deixando a parte real na parte real, né? Organizando naquela forma algébrica que a gente conhece. Parte real e a parte imaginária. Então aqui, ó. Menos 1, um, ele estaria aqui. E o menos 2i, na verdade menos 1 a parte real, né? Menos 1 um estaria aqui. E a parte imaginária, menos 2i, pessoal, estaria exatamente aqui, ó. Menos 2i, tá? Então, colocando uma cor diferente aqui, ó. Esse ponto, ele estaria exatamente aqui, pessoal. Formando um novo vetor, ó, olha só que interessante. A gente estaria exatamente aqui olha só que interessante, pessoal, 180 graus, ó. ó multiplicar por i ao quadrado é a mesma coisa que jogar, né caminhar esse vetor em 180 graus olha só que maravilha, né então a gente tem mais um ângulo aqui, ó de 90 graus. Então, esse vetor aqui, multiplicando por i duas vezes, o que, que ele fez? Ele é, andou ali 180 graus. Finalizando, pegando esse vetor aqui, ó, que é o nosso menos 2 menos i, ou menos 1, né? Menos é, 2i. Vamos pegar para a terceira situação aqui agora. Vou pegar numa cor diferente. Ó. É, vou pegar esse número aqui e multiplicar por i de novo, pela unidade imaginária. Então vai ficar menos i, então, vou colocar aqui, ó, menos i, porque menos 1 vezes i. É menos i, menos 2i, e ao quadrado, pessoal, vai dar menos 1. Um. Com esse menos aqui vai ficar positivo. Então a gente tem 2, né? Mais menos i, que vai dar menos i. Então vai ficar 2 menos i. Ok? Então a parte real é 2. E a parte imaginária estaria aqui, ó. Seria o nosso menos i. Então o nosso número estaria mais ou menos aqui, pessoal. Olha só que maravilha que é essa interpretação. Tá? A gente, quando multiplica por i, o que está que acontecendo com o nosso número complexo ali, pessoal? Ele está andando 90 graus. Então, a gente fechou o ciclo aqui em 360 graus. Eu achei muito importante, né quando estava estudando, fazendo essa pesquisa, é, enxergar isso geometricamente e mostrar para vocês. Tá? É um conhecimento que a gente precisa é, saber tá? o significado dele geométrico. Beleza? Porque quando a gente vai multiplicar, por exemplo, quando você vai encontrar até aí a, a potências é dos números complexos vão ser assuntos que eu vou trazer aí futuramente vocês conseguem enxergar isso aqui mais facilmente beleza pessoal então era isso que eu tinha hoje para vocês eu espero muito que vocês tenham gostado tá curto vídeo caso tenha gostado se inscreva no canal também caso não seja inscrito e pessoal é nesta aula a partir de hoje eu estou aqui disponibilizando para vocês um espaço Tá? é onde eu criei lá no Discord, né? Não sei se o pessoal conhece aí um APP Discord, tá? Onde eu estou compartilhando aqui é todo o material criado e é um espaço onde a gente vai poder trocar muitas experiências, quem tá fazendo aí concursos públicos, né? É quem vai fazer a ESA, quem vai fazer ENEM, vestibulares, eu estou compartilhando aqui com vocês, OK? Eu vou até é compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu é, trazer aqui para vocês como é que funciona tá então ó, é esse espaço ele é um espaço é gratuito tá você não precisa pagar nada e a gente consegue aqui pessoal olha só deixa eu trazer a tela deixa eu trazer a tela é para nossa demonstração aqui vou colocar aqui ó que estaria a nossa tela tá e essa tela aqui é deixa eu mostrar aqui ó mais calma essa tela aqui vocês conseguem ver aqui vai ter uma regra né quem sou eu me apresentando aqui para vocês é para quem tá tá estudando eu tenho materiais compartilhados que eu vou estar tá sempre jogando aqui para vocês tá bom pessoal é as últimas aulas no YouTube para vocês ficarem atualizados é pedir sugestões aqui para vocês tá é a gente vai conversar um pouco mais sobre a matemática aqui o cálculo né Vocês se apresentam aqui a gente vai bater é, um espaço para conversas e também ajudas, né? Às vezes o pessoal tá com dúvida, uma questão de cálculo, joga aqui nessa área. Biblioteca, que seriam que artigos e canais interessantes que a galera encontrou aí para compartilhar com os colegas, né? Aqui vai ter um bate-papo online onde o pessoal consegue conversar. Marca um horário aqui em cima, Eu deixei aqui um espaço pro pessoal marcar o horário. Né? Todo mundo pode escrever aqui, um tema, coloca um tópico ali, um tema. E aqui. É, vai no dia no horário marcado o pessoal traz o um cafezinho né e vem aqui começa a bater papo sobre o assunto que foi disponibilizado né que foi marcado aqui tá bom então aqui deixa eu sair da ligação é tá dando a mensagem aqui não mostra novamente ok então é aqui descendo um pouco ó, a gente vai ter uma área pro pessoal para fazer vestibulares o enem aqui embaixo aqui pessoal é de então cada área tá Cada concurso, cada vestibular, o cara vai fazer o Enem, né? se você vai fazer um Enem. Então vai ter uma região ali para a gente disponibilizar e discutir sobre os diversos assuntos, sobre esses processos seletivos. Tá bom, pessoal? Então, essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. A gente se vê na próxima aula. Valeu!